Olá meninas, uh, é assim, já é um bom tempo que eu não faço vídeo. Eu queria pedir-vos desculpa, que eu tinha uma coisa por fazer e não me dava bem tempo para fazer vídeo. Então, eu hoje decidi fazer um vídeo, eu sei que vocês vão adorar. Nós já estamos no, noutra estação, nós estamos no outono, então eu decidi fazer um, uma maquilhagem assim por outono uma maquilhagem bonita também discreta eu sei que vocês vão aturar então vamos a começar eu vou começar a aplicar o primer o primer da Von um bocado só não precisa muito eu já preparei a minha pele e depois vou deixar os, os produtos todos lá ali na na barra de informações para vocês a base eu vou o, o corretor, eu vou deixar tudo, tudo ali. Bem, para começar, eu vou pegar nesta paleta aqui, esta aqui, e vou aplicar em toda a pálpebra móvel, eu vou dar algumas batidinhas, Agora eu vou pegar outra sombra e vou aplicar por cima desta aqui também. Não precisa ser muito. Vocês podem fazer com qualquer sombra que tenham na vossa casa, mas atenção: é maquiagem para o outono, não é para o verão. Para vocês, para o vosso país que ali também é no outono, que já está nessa estação, então podem fazer, não é problema nenhum. Agora eu vou pegar aqui no pincel da Ever Rocher e eu vou pegar aqui uma sombra da, da paleta 120 cores, é um castanho muito bonito e eu vou, vou aplicar aqui no meu canto do côncavo e aproveito esfumar, fica assim como vocês podem ver. Como vocês podem ver, o olho fica assim, eu estou a adorar fazer essa maquilhagem porque ela é simples e dá muito jeito, que é para gente sair para a rua e já dá, é que sim. Bem, eu agora vou aplicar aqui um lápis preto, que é daí esse Eu vou aplicar na minha linha d'água Mesmo Assim Eu não quero muito Quero só um bocado Bem, agora eu vou pegar aqui no... Vou pegar aqui num delineador, este aqui, que é em líquido, é da L'Oreal e eu vou aplicar aqui com um pincel, deixa só procurar aqui, vou aplicar com este pincel da esse tamanho para fazer o eyeliner. Bem, já apliquei, deixa eu só tirar aqui um cotonete, que é para colgir aqui um, um borrão aqui no canto do olho, ficou assim, agora eu vou pegar aqui numa máscara, uma máscara que eu estou adorar muito, é da Fon, e vou aplicar aqui as minhas pestanas Já há muito tempo que eu por acaso não faço vídeo, é que eu tinha umas coisas por fazer, por isso é que eu andei um pouco ausente do meu canal, mas estou de volta para fazer muitas coisas para vocês. o meu gosto de sempre de aplicar duas máscaras eu vou pegar aqui uma máscara também muito boa esta aqui e eu vou aplicar por cima daquela primeira Já apliquei a máscara. Bem, agora eu vou pegar aqui num pó, num pó compacto que é para tudo aqui, aqui assim. Eu normalmente eu não ponho muito pó. Porque eu não gosto quando fica assim, muito pó. Até a pessoa fica até aquela. Eu normalmente, no, no outono, eu não utilizo blush. Eu utilizo um bronzer. Este aqui é o meu. Ele é... E fica assim. Como vocês podem ver porque eu no, no outono não gosto muito, no outono e no inverno, eu normalmente eu não utilizo um blush porque eu não gosto. Como é, é, essas, é de tempo assim muito úmido, eu praticamente não utilizo baixo. Agora eu vou aplicar este batom aqui, é da L'Oreal. Eu vou vos mostrar aqui, aqui para vocês. Eu vou aplicar no meu, nos meus lábios. fica assim como vocês podem ver então é assim meninas esta é a maquilhagem que eu fiz o outono agora é que nós estamos no outono eu adorei fazer a maquilhagem eu, eu achei a maquilhagem muito simples de fazer e no instante a gente faz a maquilhagem puf e já está adorei mesmo fazer a maquilhagem muito mesmo e eu espero que vocês também façam, que é para eu Feira, a é você maquilhagem. E assim, eu, mais uma coisa, eu já postei umas maquilhagens do outono, deste, desta tendência uh, 2013-2014. Eu já, já postei no meu blog, se vocês quiserem, eu vou deixar o link aqui abaixo e vocês vão lá dar uma espreitadela não quero é demais. E eu sei que vocês vão gostar, porque tem boas maquilhagens, boas dicas. E então, é assim, isto foi a maquilhagem. Eu adorei. Vou só fazer aqui o um zoom para vocês. Eu adorei mesmo muito. A maquilhagem fica muito, muito linda. Então é assim, se quem ainda não fez maquilhagem por autônomo, uh, faz a maquilhagem, que eu adorava muito ver também. E vou ficar muito grata, e, então é assim, não se esqueçam de se inscrever no meu canal aqui embaixo baixo e avaliem o vídeo, comentem, visitem também o meu blog, eu vou deixar aqui o link é, do meu blog, que é para vocês irem lá, verem as dicas numa de maquiagem deste outono até o inverno, então um bom dia para vocês e tchau!